Usei as três câmeras, essa na, na traseira, só que eu esqueci de ligar o estabilizador, então ficou trepidando, eu cancelei esse aqui, deixei só a mão do freio e o do painel. Como eu já tinha feito também um back cam, inclusive testando esse capacete aqui, o SRGP, falei, ah meu, o freio é importante por quê? Para você ver como eu é o freio, como eu estava atacando as curvas usando o trail braking e inclusive frenando inclinado. E a, a forma que eu também dava a mão, eu tava sendo agressivo mesmo, pra ver se o pneu não dava aquela... Né, deu umas traseiradas, deu uma, usei Engatava umas marchas inclinadas pra ver o que, que ela ia fazer, pra dar aquela sambada lá. E o pneu, firme, é, sai e volta rápido, sabe? Do jeito que tem que ser mesmo, como faz com o Corsa. E aí é o seguinte, filhos, é o seguinte. É, eu acredito que esse pneu veio pra concorrer com o SP, tá? Porque ele é um pneu homologado pra rua. E se for isso, já ganhou. Tá? Opinião de quem comprou Eu comprei o pneu Inclusive na minha moto Antes estava com SC1 Pode ver no vídeo anterior, SC1 Tanto dianteiro quanto traseiro, por quê? Porque eu uso do campeonato, eu pago lá o pneu Sobra, eu ponho na minha moto de rua Eu não estou com grana para esbanjar Aí você fala, pô, você é louco Pegar uma tartaruga, pegar um desnível, um buraco Pode explodir, pode explodir Tô ciente, se acontecer posso ficar sequelado E eu vou ter que chorar em casa tá? É um risco que eu sei que eu corro no, e, enfim, por isso que eu não fico trocando de faixa, eu, não fico, eu tento ser o, o mais seguro possível dentro das minhas possibilidades para não dar besteira. E, cara, é, eu tô aí, eu voltei faz dois aninhos aí para estrada de novo nesses meus rolezinhos com SC1 e graças a Deus, sempre com meus anjos me é, fazendo a escolta e com... Deus comigo e com a minha sabedoria e experiência que eu tenho para não me colocar em risco e não querer fazer mais daquilo que acho que é necessário, né? Então assim, é, eu uso e eu já te falo que a minha comparação está sendo com o SC1. Então se você usa SP e vai para um Cup 2, você não volta mais para SP. E o SC1 contra o Cup 2, eu tenho as minhas dúvidas, tá? Tá? Acredito que talvez o Cup 2 seja mais rápido. Agora o que eu tenho que fazer? Colocar ele na pista e cronometrar. Igual tem os on-board de capoava. Se tiver em... Não mais rápido porque eu estou no campeonato. Não vai ter como. Mas capoava é mais fácil de fazer isso. vamos velocitar Enfim, o que acontecer aí. Ligar o cronômetro e ver. O Cup 2, inclusive, ele ataca o dianteiro mais rápido. Mas você sente ela mais grudada no chão a dianteira. É impressionante. E aqueles... Sucos que você tá vendo no pneu, é para homologar e pra rua, e também ajuda a esquentar o pneu, Michelin sempre foi nervosa de carcaça, e a Pirelli de borracha, agora cara, é, o, o que, que um, anos no Mundial não faz né, então o pneu porra, eles tem feedback lá, tá? Valentino Rossi Marques, tem mais quer falar mais? Tem Mir, tem é, Rins, tem Espargaró, tem Dovizioso tem, porra, só tem nervoso lá, daí. então tipo assim é, eles conseguiram fazer uma lateral slick eles conseguiram fazer uma, uma borracha excelente e eles conseguiram fazer um pneu que cara, te entrega uma segurança fantástica eu em nenhum momento passei qualquer tipo de susto em relação a pneu, então assim quando eu peguei o Cup Evo eu já tinha mudado a minha cabeça 70%, agora eu mudei 100% Cup 2 é um pneu que é, veio para arrebentar e ele é homologado para ruim, então tipo assim com o SP eu já te falo, arrebentou Agora eu preciso saber contra o SC1. No meu feeling, eu acho que é mais rápido. E para isso, se a Brudovan agora quiser mandar um par de presente para eu testar, não vou mudar a minha verdade. Se eu achar que é pior, eu vou falar, certo? Mas por questões, né? Eu comprei um. Chegadinha, é... <risos> Aí eu vou colocar na pista. Se não mandar também, eu vou comprar. E aí eu vou... Mas manda... Eu vou colocar, que vai demorar mais, eu vou colocar na pista, cronômetro ligado e vamos ver. Se baixar tempo, que eu acho que vai baixar, eu tenho 80% na minha mente que vai baixar, rodar igual certeza, mas vai baixar, aí, aí tio Guedinha, aí, aí ferrou, entendeu? Porque vamos agora na parte 2, eu zerei o odômetro lá da tripe A e 400km já foi, o pneu não mudou em nada. Então, que nem eu falei, né? Um oito, era o outro. Se ele durar três, 3,5, e meio, na minha pegada, meu Deus. Na regra de três já valeu muito a pena, porque o cup ele é mais caro. Né? Então a galera, pô, mais caro, sei lá, tal, não sei o que. realmente, tá difícil hoje. Então, se compensar na durabilidade, se você dividir, aí você vai falar assim, não, mas aí, ó, quilômetro por quanto eu gastei, tá valendo mais a pena. Então aí, talvez você não sinta esses quatrocentos. Sei lá, bom, é isso aí, filhos, então que eu posso falar pra vocês, tem até aquela sequencinha de, de S e de Romero que eu gosto, que é uma transição muito rápida, que não tem nem autódromo isso, essa transição tão rápida, você vai que eu jogo uma segunda dentro da curva pra dar aquela, ah, sei lá, e aí eu pepepepe e nada, entendeu? Então assim, cara, fantástico, se você tava esperando meu feedback pra comprar e usava SP, meu Deus, pode ir tranquilo, se você usar sc 1 track day, lá lá lá e quer, cara, pode ir, e eu acho, e depois fala aqui embaixo, fala, meu, coloquei e baixei tempo, e eu não duvido. Cara, lateralzera de slick, véio. É isso aí, beleza, filhos? Espero que tenham gostado desse vídeo. Então, assim, eu tô muito satisfeito. Vou medir depois a bandagem das rodas com os pneus montados para ver realmente quanto que tá. Porque como eu falei, o Pirelli consegue algo incrível em relação a isso aí. Mas Camp Cup 2 veio aí para arrebentar. É, a, a, a Michelin, quem soube para falar, né? Mas soube aproveitar o que tá aprendendo no MotoGP, entendeu? que eu acho que ali é o melhor... É o melhor teste que tem pra desenvolver um pneu. Luxinho? Então tá bom, filhos. É nós. estamos chegando total. E aguarda o próximo vídeo. Cup 2 nela. Tá zerado o odômetro. E agora vamos ver quanto... Voou. Quanto fica. É.